Então né, galera, então, vou fazer aqui uma introdução rápida a gente tá aqui no minecraft, né? Olha aqui, tá vendo? É minecraft mesmo, ó! Viu, minecraft! aqui é... aqui ó, mato, mato, mato. A gente vai pegar bloco. Bora lá? Vou pegar uma madeira, acho que porque madeira precisa ficar por 4 né? Ae, fazer aqui ó. esse trabalho. Beleza, agora vamos pegar a madeira Pronto, já pegamos aqui madeira, né? Agora vocês vão ver o que eu vou fazer Pronto, então chegamos aqui bem anoitecer Agora a gente vai começar a subir olha só chegando no limite nossa, até achei uma vila ali ó. vou fazer ponte até a vila bora lá caraca ali onde a gente estava espera aí esperei aqui as coordenadas geográficas corretas isso vai